Fala, galerinha. Eu sou Norberto. Esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário. E hoje eu vim trazer mais um unboxing, como vocês já puderam perceber, que é a caixinha da Tag Inéditos, que acabou de chegar aqui em casa. E eu não sei o que, que tem dentro, eu não sei de onde é que tá a minha tesoura. Você tava com a tesoura na mão agora? O quê? Me odeia? É, fiquei com Deus com a tesoura. Achei. Não tava na mão, na verdade. Eu vi e pensei que eu tinha pego, mas não... Tinha pegado, mas não peguei. Pega pega pegado. Vamos lá abrir. Mês passado, eu não li ainda o livrinho da tag... O livrinho, ó. O livro da caixinha do mês passado. E tem um vídeo aqui eu vou deixar nos cards pra vocês verem. Mas... Mais nada. Também não sei quando eu vou ler. E vamos ver o que é que vem dentro aqui, né? Já abri. Veio uma ecobag bag. Eu acho que veio mais uma coisa do que o normal aqui, porque eu vi que alguém comprou, fez assinatura com o meu código, e aqui no box da descrição, se você não sabe do que, é que eu tô falando, tem um código que você usando ele na hora de fazer a sua assinatura, você ganha desconto na primeira caixinha, e eu ganho brinde na próxima caixinha que eu vou receber. Então quem quiser tá aqui na descrição, eu vou deixar aqui na tela também, provavelmente. A primeira coisa que eu vi aqui foi essa, essa eco bag que tem escrito, nem sei o que é, Pai de Pet Edgar Allan Poe com seu corvo. Achei bem bonitinha, não né, não? Gostei, bonita, parabéns. Pequenininha, mas cabe livrinhos. Ecobag. Daí veio essa caixa que eu acho que é do livro oficial. Não, eu já vi que a outra é do livro oficial, porque é a outra que tem o, esse cartão postal aqui. Esse card com uma frase. À medida que a gente envelhece, é como se a capacidade para o amor crescesse. E tem o nome do livro que vocês já viram provavelmente, mas eu não vou dizer aqui, caso alguém não tenha visto, e já já eu mostro. Ai que massa! Que legal! Olha só, o livro O Mapeador de Ausências, de Miyakouto Vai focar, não? Eu foca... foca o mapeador de ausências de Miyakouto. esse aqui foi o livro que eu ganhei de brinde porque alguém assinou com o meu código, como eu tinha dito, né? esse aqui é um livro, eu acho que é da edição da Tag Curadoria, né? a sétima caixinha da Tag Curadoria vem uma, enfim, revistinha com pós fácil e acho que mais algumas informações sobre o livro e, caramba, que bonita, e essa aqui é a capa Miyakoto, mapeador de ausências, tem uns brilhos atrás ela tem um corte em azul Bonitona, né? Eu achei. Os livros de Miyakoto são bons que eles... Assim, os que eu conheço, pelo menos, não são longos, né? São curtos e são muito bonitos. Tem uma, uma prosa muito bonita. Deve ser lida. Então é isso. Vamos lá guardar meu brinde, que eu amei. Obrigado a quem assinou com o meu código. Se alguém assinar com o meu código também, futuramente, eu ficarei muito feliz. E além daquele cartão postalzinho que eu mostrei, veio isso aqui, que eu acho que é um can... Canudo de metal? O livro do mês nos ajuda a refletir sobre as mudanças climáticas globais, chamando nossa atenção para a vida dos pinguins na Antártica. Uh, o mimo é enviado em parceria com a marca Big Green. O canudo de aço inox é um incentivo ao consumo de produtos menos descartáveis e mais duráveis, sendo assim uma contribuição para a preservação da natureza. Amei. E vem uma embalagem ainda reciclável. Reciclada e reciclável. Canudinho. Tudo. Já vou guardar pra usar por aí, mundo afora. Caixinha ficou com Deus. Minha gente, ninguém tá preparado, não. Olha que bonitinho. <risos> a caixinha toda com tema de pinguim. Em nome de pânico, conhe... em nome de pânico, em nome de Deus. Conheço gente que vai entrar em pânico com essa caixinha aqui quando ver. Reis é o Prior, Verônica e os pinguins. Amei. Fevereiro de 2022, a segunda caixinha do ano. Várias coisas com informações extras sobre o livro. Menina, ela é todo brilhosa, a capa. Fazia tempo, acho que não vinha uma capa toda brilhosa assim. As capas vinham tudo fosca. Essa aqui é bem brilhosinha mesmo. Olha. Ela é todinha, todinha no, no brilho. É, no caso, no brilho, digo que é a laminação que não é fosca, né? Vamos saber o que tem escrito aqui atrás? Veronica McCready leva uma vida solitária. Aos 85 anos, já amei, que é protagonista idosa. Ela começa a se perguntar para quem deixará sua enorme fortuna, até que, após ver um documentário sobre um centro de estudos de pinguins na Antártica, resolve passar uma temporada do outro lado do mundo, um local congelante e isolado que muitos considerariam inóspito. Diante da descoberta de um parente vivo, das novas amizades feitas, do desenterro de traumas passados e dos pinguins que precisam de ajuda, Verônica terá que decidir se ainda há tempo para abrir seu coração e criar laços, antes que seja tarde demais. E nem é um livro tão grande assim, ele tem 340 páginas. Por ser pequenininho, acredito que a leitura seja tranquila. A diagramação é super boa, caso alguém tenha curiosidade. É isso, tem capítulos curtos, tem capítulos mais longos. Então é isso, esse é o livro do mês de fevereiro, da caixinha da Tagnetos, Netos, para quem, quem tinha curiosidade de saber. Deixa eu pôr de volta aqui na caixinha. Quando vou ler? Não sei. É isso. Mais uma vez lembrando, aqui no box de descrição tem um código, por onde, por onde não, com o qual você assinando a tag, usando esse código, eu ganho brinde e você ganha desconto na sua primeira caixinha. Se eu não me engano, é 30% de desconto. Além disso, aqui no box de descrição tem vários links de lojas, né? Onde você pode entrar e comprar várias coisas na Amazon, Submarino, Americanas, e eu vou receber uma pequena comissão em cima de cada compra, então me ajuda bastante financeiramente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Fica ligado em tudo que tá rolando aqui pelo Elefante Literário e a gente se vê já já. Valeu!